Nossa, meu time tá forte, hein? Só tem menino bom aqui. Meu amigo. Olha, o filho da mãe pegou Silas, hein, mano? O cara é esperto, hein, mano? Se fosse esse Silas aí, nós ia tá suave, hein, mano? Salve Marquei, qual é o melhor path pro Fiddle? Vai Gorlandini, é o... aonde você quer gankar? Esse é o path. O que, que você é quer cara, fazer no cara. jogo? Esse é o melhor, mano. O que você vai querer fazer no jogo? Você tem que pensar tudo isso, né? Igual, onde eu startar, eu vou te mostrar meu path, vai. Depende de onde eu quero dar o primeiro gank. Vamos lá, eu tô contra Braum e Panther no bot, ó. Vai ser trocação essa lente, garanto, velho. Rengar e Shen, vai ter bastante trocação também Mid, disse, si... Mano, qualquer lane que eu for Eu mato, velho. literalmente As três lendas tem bom setup, velho. Esperar o jogo começar pra eu examinar melhor, vai. Vida ainda começa com pink? Eu gosto, mano Ainda mais que eu tô contra Kindred, velho. A chance de eu tomar invade pra ela é gigante, mano Debaixar tipo a música um pouco Então eu sempre gosto de botar um espantar e uma pink Nos dois lados do mapa pra proteger A minha jungle, mano, tá ligado? É melhor um Fiddle pra gank ou scaling? Os dois, mano, você pode adaptar os dois Você pode fazer power farm Aí você tenta gankar, se der pra gankar Ganka, se não der reseta, então dá pra se aderir Os dois, né, se conseguir melhor forma o Jogo não começa nunca, mano, quero jogar Teve a aposta aí, hein, mano, se Deixa eu ver, o Kenz irá ser top damage do time Dele, top damage do meu time Deixa eu ver, dá pra ser, mano, mas olha que tem Ranger, Leblanc, Lúcia Dá muito dano Como você se tornou amigo do Dudu, foi na solo kill, mano A gente veio que começou a streamar num, num mesmo período, aí ah, o chat que. acho que foi o chat que movimentou pra nós jogar a duo, aí nós jogou du duo, aí ficou a amizade de um segurando o pinto no outro e não largou, né? Aí tamo aí, até tá hoje explicar a runa, ó, colheita eu gosto de farmar a colheita nos caras a sensação é boa, só isso golpe desleal, meu boneco vai dar controle de grupo neles, cada controle de grupo eu dou true damage poro fantasma, eu vou botar uma ward no mapa, quando essa ward acabar ela vira um poro fantasma, eu quero ter mais visão caça suprema, ela vai dar cdr no meu r eu, sou... eu tô de fido, quanto mais r eu conseguir consegui dar show de bola secundária botinha para economizar 300 de gold ela dá mais 10 de speed eu quero ficar mais rápido perspicácia cósmica vai dar cdr no meu flash que é as minhas spells é muito importante no filho e vai dar cdr nos meus itens quais itens zonas e, e Hextech, tech que é o protobelt caralho me acabou minha voz falei muito é isso simples nítido notório o league of legends básico do básico é o é o simples né só o feijãozinho mesmo com arroz show de bola Olha ah lá, que eu falei que a bot lane ia ser muita trocação, ó. Já tô me imaginando. Ó, além do que eu fui, eu mato, mano. O bot tá treinando, mid tá treinando. Eu acho que eu vou mid porque aí fica mais perto do meu clear, né? Olha ah lá. O tanto que o Tudo já tá pingando. Eu só quero pegar meu fear aqui rapidinho. Ele também não tá com W pad, ele tá com E pad, né? Ó, o ping do Toots já indica que ele vai upar o W no nível 2, ele vai dar W no cara, a gente vai matar. Bobear, eu nem preciso gastar Flash. Geralmente eu não ganho com nível 3 de Fiddle, mas, pô, olha a janela na minha cara aqui. Vocês acham que eu não vou? Olha lá. Não precisa nem do Flash, ó. Simples, bem simples, né? Cara é só acompanhar, mano. O cara pingou, acompanha, né, mano? Tem muito segredo. Não sei cadê a Kindred, ela não me invadiu pelo menos, que eu guardei, né? Ela pode estar bot dentro de... 15 segundos, ó, 3 e 15, vamos ver se ela vai estar tá no bot 3 e 15, bem na hora que acabou a ward do Rio, hein, perigo, vou pingar pros caras. deixar meu time em alerta, bot tá pedindo pra tomar gank também, mas eu acho que ela startou red, né, ah não, ela tá lá mesmo, ó, o bot era outra lane que tava pedindo pra tomar gank, nem fudendo, velho. não, ele só aceitou, achei que era bot foi top, queria não deixar essa marca, hein, mano por isso que eu cortei rasgando o um mid assim. Tirar a marca da Kindred é muito importante, velho. E essa matchup pro Fido é bem ruim, viu? A Kindred é um, um dos counters do Fido aí. Tinha tá top, mano. Que merda. <coughs> Só que eu decidi tirar a marca do cara, né? Caralho, velho. Quase, Ranger. Caralho. Matou, matou os minions. Os minions. <risos> mano, gankar o Ranger é foda, velho. Tinha dá dar a bot, mas a chance da Kindred tá vindo reta é enorme, velho. Esse aqui vai dar merda. Muita merda. Eu vou morrer pra aqui, Então eu vou flashar a parede logo aqui. Tchau, obrigado. Olha lá, aqui. <coughs> Só meteu o pé bonitinho. Bot trollou, mas tiramos a wave do EZ. Dá pra falar que foi o worth? O que vocês acham? E aí, esse 2x1 e meu flash e a morte do EZ. Valeu a pena, mano? Eu não sei, tá ligado? Talvez valha a pena, mano Talvez, vai ter uma pequena chance Porque o Wave é algo muito roubado no LoL E a Wave ficou boa, por sem assim, pois véio. Vocês acham que não foi, né? Eu, eu, eu acho que foi, velho Tipo, obviamente já não foi, né? Dois por um, mas eu acho que foi o Orph Olha a Wave, o jeito que ficou Olha essa Wave o Wesley vai perder mais, mano. E se eu matar ele de novo aqui, acabou o jogo dele. Ah, que pena. Que pena essa Ward aí, ia matar ele, velho. Eu tinha que dar B logo porque eu tenho que cortar naquela marca ali, ó, velho. Eu tenho que rasgar nela ali agora, urgente. É igual tá pedindo pra morrer, hein, mano. Mas eu confio nele. Eu acho que ele sabe o que ele tá fazendo. Nossa, falei. <risos> que cara bom. Meu time é muito bom também, ó, gerar energia um nerdiano pra aqui, né? de não pegar a marca Show de bola Fazer o clear de cima pra baixo, acho que eu vou ter que apertar R no bot mano. Se eu não snowballar a Lucian, eu tô fudido, tá ligado? E o foda é que eu não sei se esse Lucy é um bom jogador ou não, véi Fudeu Merda, eu tenho pro lado errado, véi Mas deu pra pegar Nossa, tudo sem dano, mano Ok, com mais um, tanquei mais um pra ele Tentamos, hein, mano Foda que ele ainda pegou meu ult, né Trolei o meu R foi errado, rapaziada Ó, tem um, tem um pantão aqui Ah, tentei dar o um passinho ainda, velho Tem que dar um jeito de matar a Kindred Ela já gastou o ult, muito bom Vai, Lucian Eu sinto que esse Lucian tem medo de ser feliz, mano Aqui, ó E aí, ó, sem medo, ó Queria pegar a Kindred, né, mas pegamos o que dava, que foi esse rapaz aí, tá tudo bem Nossa, tem um Silas no rolê, velho bate nele Fodeu, velho Tem alguém aqui pra dar uma moral? Peguei colheita no guerreiro antes de morrer. Cadê o Rengar, mano? O Rengar tem que chegar nesse aí ainda, ó. Eu acho que o Rengar mata todo mundo juntamente com a Leblanc aqui ainda. Véio. O Tudo está de Red, ele regenera. Rengão lutou na atividade na hora do drop. Nice Ward, Rengão. Ele já botou a Ward sabendo que o cara ia pular pra lá e ele acompanhar no bagulho, né, velho? E aí, mano? Nós tem Baron... Pô, vai ter que ser drag, né? Nós podia ir baron, só que se eles pegar dragon, fudeu, velho. É melhor ir drag. Mano, eu queria muito startar Baron, mas nós temos que tirar a drag deles, rapaziada. Porque eles tem três que merda. Vamos tirar o drag e tá tudo certo. O jogo virou, hein, mano. Esse jogo tava, sei lá, uns 8 a 17 pros caras. Nós né? já virou no placar e tá show de bola, velho. Tô bem forte agora. Agora eu tenho que tomar cuidado com essa minha escolha aqui, mano. Eu tô quase certeza que isso aqui que eu vou fazer é over, mano. É... Também que não tem campo, só sai, véi Vai subir a conta do Laz até que ela, até onde der, mano Tentar pegar um mestrezinho, se der pra pegar a challenge, pegamos Gostou de Liandre nele? Liandre é muito bom no Fida Só que eu prefiro mil vezes a utilidade do protobelt, tá ligado? O move speed que ele dá, o dash, o Liandre dá mais dano, isso é fato, né? Não tem nem como discutir Só que a utilidade desse protobelt é muito bom, véi Calma, galera Nossa, o na nossa, que isso, o cara tomou IK ali, velho Acho que eu vou dar um R, véi Estuna? Ai, não deu tempo de stunar, mano, infelizmente. Stunei ele no auto-ataque. Vou dar aquela mamada de ladinho. Facão nele. GG, mid ou baron? Baron oh, ou GG? Tem Minion, tem um Minion, tem que tancar, tem que tankar, Tanca, tanca, tanca, tanca, tanca, tanca, tanca, tanca. Aí. Achei que esse um Minion não ia ficar vivo. Vocês viram? Que loucura como é que nós ganhamos esse jogo aqui, velho. É massa ganhar uns jogos assim no Raielo, mano. Muito massa ganhar uns joguinhos assim no Raielo, né, mano? Vocês viram? Nós passando perrengue, os caras com três drag, nós. Ah, só a Leblanc e o Rengar forte. Aí nós eu fudida, A bot nem toda fudida. E ganhamos o bagulho, né, velho? Doideira, né, velho? Uf! Caralho Quem que nós honra, mano? E aí, Tutsou China? O Brawl também jogou bem no final, né, mano? Ó, a tropa da win vindo forte aí, hein? Vocês achou que não ia dar? Eita, na real que era quem ia dar mais dano, né, mano? Pô, com certeza foi a Leblanc ou o Renger, mano Olha lá, a Leblanc Pessoal, foi um saco de pancada Eu devo ter tancado uns 32 mil O Renger tancou 48, olha esse boneco, hein, mano É, tropa da luz, esse game veio, veio forte nas apostas, né?